Anúncios 75% aproveitáveis. O que, que é isso, né, Ale? Existe esse termo anúncio aproveitável, né? O que, que é isso? Estou falando de aproveitar o anúncio. Para a gente ir para outros canais, se você aprende isso no começo, tua vida fica muito mais fácil. Existem formas de você já cadastrar o teu produto, tá? Seguindo alguns fatores e algumas coisas... E ele vai estar 75% aproveitável para um canal. Tá? Por que 75% e não 100%? Os anúncios que você faz para a B2W, eles são 100% aproveitáveis, se você tiver integrado, para o Magazine Luiza. Cadastrou o mouse lá. Puh, vou pegar o meu mouse e vou mandar para uma galo. Agora, onde que ele vai ser 75% aproveitável? Lá no Mercado Livre, porque o Mercado Livre tem prêmio, tem clássico, piririm, porão, porurum. Tá? Outro ponto, cadastrei primeiro no Mercado Livre, ali ele vai estar 75% aproveitável para os outros canais, porque vão faltar alguns, algumas informações que eu vou colocar aqui. Ah não, Ale, eu vou cadastrar no meu hub, vou mandar primeiro para o Mercado Livre, mas já quero fazer certinho. Você consegue fazer ele já no modelo 100% aproveitável para a B2W, para o Magalu, para os outros canais e mandar primeiro para o Mercado Livre. Tá? Como que a gente cria... Em três passos, um padrão 75% aproveitável. Eu falei disso na primeira aula, tá? Vou retomar porque é importante agora e pertinente à evolução de vocês para outros canais. Tá bom? Primeiro, padrão de fotos. Tá? Esse é o primeiro ponto. 1.200 por 1.200. Beleza? E a primeira foto com fundo branco. Ah, Leu, meu segmento aceita foto com fundinho meio, meio cinzinha e tal. Agora só um ponto. Seu produto é muito claro, seu produto é transparente, você tá vendo? Ele some, né? Se eu tirar uma foto num fundo branco, isso aqui some praticamente, né? Aí, nesse caso, você pode usar o quê? Um cinzinha no fundo. Tá na igual aqui, né? Tá ruim igual. Mas, se assim, você pode usar um fundinho assim, o Beto tá Pode usar um fundinho cinza ali, cinzinha, tá? Pode usar um fundinho palha, bege. Hoje já é liberado, tá? Mas evite, na primeira página, ambientes muito complexos. Por quê? Porque nem o Google gosta, tá? O Google está aceitando hoje, mas antes você nem iria para o Google Shopping, tá? Se a gente tivesse essa situação. Então, primeiro ponto, foto, tá? Foto mesmo, beleza? Foto de qualidade 1.200 por 1.200. Ale, por que 1.200 por 1.200? Primeiro, a maior parte dos Marketplace, eles exigem uma foto quadrada. Então 1.000 por mil era o que a gente mandava antes. Aí o Mercado Livre começou a falar, não Alexandre, você tem que ter foto 1.200 por 920 pixels. Aí eu falei, cara, é difícil eu pegar todas as minhas fotos, ter ela mil por mil com um canal, 1.200 por 920 para outro canal. Aí o Danilo Salvaini, que é nosso aluno no Auto Performance, falou ali, vamos ter 1.800 por 1.800, eu estou fazendo e está dando certo aqui. Falei legal, agora é tudo 1.800 por 1.800. E aí nós somos para o Carrefour. O Carrefour, o lado máximo, né, da foto é 1.200. E aí ele não aceita a foto 1.800 por 1.800. Aí a gente testou 1.200 por 1.200. O mercado livre não reclamou, nenhum outro marketplace reclamou e serviu para o Carrefour. Então aí a gente adotou como padrão 1.800 pixels por 1.800 pixels, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Segundo ponto para você ter um anúncio 75% aproveitado, tá? Descrição sem informações aqui da sua empresa, tá? Ou itens, links, itens ou links que, opa, ou links que se aplicam apenas ao Mercado Livre, Tá? Por que isso? Porque é muito comum quem vem da cultura mercado livriana colocar ali, tipo, somos uma empresa Platinum, com 50 anos e blá, blá, blá com 70 anos e blá, blá E aí o cara coloca isso no começo da descrição, fala, Jesus Cristo, cara, parece casamento de família antiga, né? Que vinha e falava, não, eu tenho um gado, nem importava quem era o marido, a noiva e o noivo, né? Era não, as minhas terras, o meu nome, eu sou Pereira Couto, não sei o que, sou não sei o que lá. Não, tá? Descrição, primeiro de tudo, tá? É qual problema você resolve. É o primeiro bloco da tua descrição. Ninguém compra o teu produto porque ele é da marca blá blá blá. Você compra o produto porque você está buscando uma solução para algo que você precisa. Se é uma roupa, você quer ficar bonita? Beleza. Se é uma roupa que tem um tecido especial? Beleza. Se é um carregador? carregar meu celular. Então, primeiro de tudo, se é um creme, se é um creme para pele, se é uma pomada, cara, o que que ela resolve? Tá? Depois, o que que a gente coloca? Ficha técnica, né? Informações técnicas. O Mercado Livre hoje já tem o um campo, os outros canais não têm tantos campos, ou é muito manual. Então, você já põe na tua descrição, descrição técnica. Aí sim, eu vou lá... Pô, carregador, carrega, legal, então qual o tamanho desse carregador? Pô, 1,5m, um ah legal, o tipo é C mesmo, pô, que bom. Ah, qual que é a amperagem, qual que é a voltagem, qual que é Beleza, tá? Isso é mais um ponto. E aí, por último, pode ter informações da marca, tá? Por que não da sua empresa? Em marketplace, que tem buy box, pode ser que a tua oferta não suba, ou pode ser que eles mudem, ou pode ser que suba, mas aí independente se é você entregando ou não, fica lá aquela descrição e depois você vai ficar bravo, porque não é você que está entregando, você perdeu a buy box para o Tá? Então, se eu não faço uma descrição como essa que eu acabei de falar, na hora de mandar para outro canal, você precisa entrar em todas as descrições para arrumar ela, ou fazer via planilha, mas tirar tudo dela para arrumar tá? Então esse é o segundo passo que a gente tem. E o terceiro passo, aqui, aí tem dois caminhos, tá? 60 caracteres de título, ou 100 caracteres de título. O que, que eu tô querendo dizer aqui, tá? Mercado livre, aceita só 60 caracteres. Todas as outras palavras que são interessantes, a gente falou na primeira aula, quem perdeu, assiste, mas elas vão para sua ficha técnica. Bom, Beleza? Outros canais sem caracteres e usa todos, gente. Uso sem. Eles aceitam até mais que sem, mas usa 100 que vai aceitar em todos. Tirando o mercado livre. Por que, que eu vou usar sem, Alê? Porque o título é o maior, a maior fonte de indexação no resultado de busca dentro do marketplace daquele produto. Tá? Feito esses três passos, pronto. Né? você tem um cadastro 75% aproveitado nos Marketplace, tá? Então isso é bom, beleza?